A franquia GTA é uma das franquias mais rentáveis da indústria dos games e desde o lançamento do seu último jogo em 2013, a pergunta vem por todos os fóruns da internet, por todos os gamers de plantão, todos os fãs da franquia de carteirinha, quando vai sair o tão aguardado, tão esperado, tão amado GTA 6? Olá Gamers, eu me chamo Julia esse é o meu canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda para mais um vídeo e hoje a gente vai falar tudo sobre GTA 6, rumores, data de lançamento, mapa, personagens, missões e tudo mais. A gente tem outros dois vídeos aqui no canal de tudo sobre, no caso é tudo sobre The Sims 5 e tudo sobre os remakes da franquia GTA, o link tá aqui nos cards, eu acho que os cards é desse lado. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar sempre o sininho das notificações. Pra mais vídeos como esse, me sigam lá no Instagram, arroba E sem mais uma relação, simbora. GTA 6, assim como The 5, tá em fase de desenvolvimento, mas a gente não sabe até onde é essa fase de desenvolvimento, o que é que ele já tem pronto. Mas algo que nos pode negar é que vai demorar. Como eu falei no último vídeo, a GTA... A GTA... A Rockstar estava planejando um reboot, né? um remake da, dos jogos antigos da franquia GTA. No caso, GTA Vice City, San Andreas e GTA 3. E que seriam anunciados em outubro desse ano, quando GTA 3 faz 10 anos. Então, se realmente esse lançamento se confirmasse, se realmente nós tiv tivemos o... Tiv tiv Anúncio desses três jogos nesse ano ainda, provavelmente GTA 6 vai demorar mais um pouco. Alguns rumores da internet falam sobre GTA 6 ser anunciado em 2024 e as caras no mundo dos jogos em 2025. Mas como sempre, são apenas rumores, pode ser que GTA seja anunciado toda amanhã quanto daqui a quatro anos, gente. É realmente uma franquia bem previsível. Mas se realmente esses reboots se confirmarem, a gente vai demorar muito pra ter GTA 6 nas, pr nas prateleiras. Sobre o mapa do jogo. Alguns boatos indicam que nós poderemos ter um GTA México. <risos> Por que que eu fiz isso? <risos> Enfim, de normal. Um GTA México ou um GTA que se passe em Miami, que na história do jogo é Vice City. Algumas outras informações trazem a localização do GTA como um jogo que vai se passar na Colômbia, em Vice City, que é Miami, e em Las Venturas, que é Las Vegas. E algumas outras cidades pequenas servirão como apoio para algumas missões, como Havana, em Cuba, e o Rio de Janeiro, no Brasil, aqui mesmo. O jogador poderia viajar entre essas cidades, assim como acontece no GTA San Andreas, por meio de passagens aéreas. Então a gente teria pequenas missões nessas cidades que seriam mais secundárias, mas o jogo em si se passaria em Las Venturas, Colômbia e vai City. Sobre os protagonistas, teremos... Meu Deus, a gata está destruindo a casa. Sobre os protagonistas, vamos ser uma protagonista mulher Sim, nós vamos ser uma protagonista mulher e latina, Que por enquanto se chama Luisa Gabriela Eu falei lá atrás que o GTA poderia se passar no México E o que é que sedimenta, podemos assim dizer, esse rumor? É porque o ator, o ator mexicano chamado Jorge Conerro Conercio? Não sei como é que eu falo, eu não sei porque quando eu falo espanhol eu tenho que falar assim. <risos> Colocou em seu currículo que ele seria o personagem o mexicano no Destiny 6. Caramba! Bateu uma onda forte! Quando ele foi perguntado sobre ele ter postado isso no currículo dele, ele deu de doido, conversou e disse que. Eu não posso falar, nada, entendeu? Sigilo, não posso falar sobre isso. Mas o que, é que vocês acham? Vocês acham que a gente vai ter realmente um GTA que passa no México ou a gente vai ter só um personagem mexicano? Sobre a jogabilidade, muito se fala do jogo passar na década de 70 e 80 e também nos tempos atuais. Talvez o início do jogo passar nessa época e depois de um certo período de tempo do jogo nós viemos para a era atual. Dependendo dos seus atos de jogo, um ou outro personagem vai ser jogado igual no Red Dead Redemption. E efeitos climáticos como furacão, tempestades, vulcão vulcões, né, vão ter muito efeito no jogo. Por exemplo, com ventos fortes, o protagonista pode pôr a mão no rosto, assim tentar se proteger e andará contra ou a favor do vento. Sobre o lançamento, será apenas pra PC sim, jogada de console. Eu sinto muito. <risos> a Rockstar espera que lançando pra PC, as vendas aumentem e logo em seguida eles lancem pra PS2. PS2. F. Ai, que burro, dá zero pra ele. E pra Xbox X e Series X. Mas o que é que vocês acham? O que é que vocês esperam desse novo GTA, dessa nova franquia? Foi um vídeo bem mais curto do que eu esperava, mas é porque a Rockstar nunca foi uma empresa muito pública, então a gente não tem muitas informações, a gente tem muitos boatos, e muitos boatos eu tive que tirar porque eles divergiam muito. Tinham um boatos que diziam que podia se passar aqui no Brasil, outros diziam que o jogo podia se passar no Japão. Então eu acabei pegando os que mais faziam sentido pra mim e os que mais eram mais lógicos. Por exemplo, em muitos lugares dizia que o GTA podia ser anunciado esse ano. Mas, pelo que a gente observa, não é muito, não é muito favorável, então eu decidi tirar até para não alimentar esperanças que não vão acontecer. Lembrando que boa parte disso são rumores. Daqui pra lá o jogo pode mudar muito. Pode ser que, por exemplo, nós já tenhamos algumas coisas, mas daqui pra lá o jogo mude e tudo... Mude apenas. A gente sabe que a Rockstar é especialista nisso quando por exemplo no GTA San Andreas as gangues seriam laranjas, sim eu vou contar isso aqui em um outro vídeo aqui no canal, mas as gangues seriam laranjas e hoje a gente sabe que não tem nenhuma gangue laranja no jogo. Então pode ser que muita coisa mude daqui pra lá, daqui pro lançamento. Mas não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações pra mais vídeos como esse. Comentem algo aqui embaixo, me digam o que é que vocês acham, qual a opinião de vocês sobre isso. Um beijo, até a próxima e tchau lindas. Falou! E com a passada, olhos, olha, o passar dos anos, o olho do cara nem perfeito, ele é pequenininho, eu não sei o que tá acontecendo. Enfim, que calor, mas sei que calor.